Reservei uma pergunta bem interessante. Aí teve uma pessoa, que ela é, é chamada... É, o Elvi, acho que é um homem, né? Elvi, Elvi Selbman. né? Ele fez a seguinte pergunta. Como explicar os ricos, corruptos e maldosos? Né? Então, essa pergunta está bem dentro do que eu estou trabalhando, né? É porque eu venho falando para as pessoas que muita gente tem preconceito contra dinheiro e acha que o dinheiro corrompe as pessoas, né? Porque vai encontrar exatamente essas pessoas corruptas e maldosas, elas enriquecem né, financeiramente, mas elas muitas vezes empobrecem espiritualmente. né? E isso não é um problema do dinheiro. É uma coisa que eu venho explicando, que na Bíblia, no Velho Testamento, né, o, o, o homem mais rico de todos os tempos foi foi o rei Salomão, que era o, que era o, o filho de Davi, né? e ele herda o, o, o trono ali com 12 anos. E é quando... É, Deus aparece para ele num sonho de acordo com a Bíblia e diz: Olha, eu tô aqui para você me faça um pedido, né? Você pediu, eu, eu, eu vou lhe servir. E Salomão ele diz: Eu quero sabedoria para governar o meu povo. É, e aí o que acontece é que é Deus percebendo a envergadura né, do caráter dele, ou seja, ele não pediu, não pediu dinheiro, ele não pediu poder para destruir os inimigos, não pediu exército, não pediu armas, não pediu cavalos ele pediu sabedoria. E aí Deus disse, bom, esse, esse homem pode ser um homem rico, porque ele pode, ele com sabedoria, ele tem como gerenciar bem o dinheiro. Então, procuro ter, trazer esse exemplo, que nós vamos aprofundar, inclusive, o, o trabalho do, dos provérbios de Salomão, ou é algo que nós vamos estudar na Escola da Riqueza, exatamente para trazer uma visão espiritual da relação com a riqueza e com o dinheiro, e mostrar que não há incompatibilidade entre espiritualidade e riqueza, nem em ser rico, né? Agora, a incompatibilidade se você não for uma pessoa sábia. Então, o mais importante é você adquirir sabedoria. E o que, é, o que é sabedoria? A sabedoria é o aprendizado que nós adquirimos através do autoconhecimento, a partir das experiências que nós vivemos. Então, se você passou por um trauma, por alguma situação no seu passado, você tem a oportunidade de aprender, né? Aprender, se desemaranhar daquilo, né? superar e bola para frente, a vida segue. né Todo mundo tem desafio. Né? Então, o que diferencia as pessoas é exatamente a forma como elas lidam, a capacidade de resiliência, como elas lidam com os desafios, a sua capacidade de superação. tá Então, o que eu sempre digo, que nós estamos trabalhando é, com esse com esse, com esse esse novo é, trabalho que nós estamos trazendo aí, que vai iniciar agora em 7 de outubro, né que é a Escola da Riqueza, é exatamente essa possibilidade de você ter uma orientação espiritual né, para conviver com a riqueza, sem que o dinheiro seja uma ameaça para você. A importância de você elevar a sua vibração, elevar a sua frequência, né? Porque o que acontece é que os estudos científicos mostram do Dr. Hawkins que as pessoas que trabalham em frequências mais elevadas, ou seja, pessoas que estão operando através da frequência do amor, pessoas de boa vontade, né? Se você é uma pessoa que está em busca de prosperidade material, mas você também quer ser uma, próxima, uma pessoa próxima mentalmente, espiritualmente né, e emocionalmente, então nós vamos mostrar exatamente esse caminho. Depois de muitos anos que eu pesquiso esse... Em 2012 eu fiz um workshop, né, que era exatamente é, como transformar sua realidade quânticamente, que uma parte do workshop era, era sobre isso aí. Né? No meu livro, dê um Salto Quântico na Sua Vida, é, o capítulo 7 eu falo da ciência da abundância, então isso é um tema que eu venho pesquisando, é, é possível que seja o, o, o, o futuro livro meu em cima de aí, e eu venho exatamente fazendo essa ponte com a espiritualidade para que as pessoas elas possam se sentir seguras né, de usar o dinheiro com sabedoria, porque o problema da pessoa ser corrupta é porque ela é burra, ela não tem sabedoria, né? ela está apenas focada no material, né? então o material é como eu digo, é uma mesa, a existência é uma mesa de quatro pernas, que é o material, o mental, o emocional e o espiritual. Então, uma mesa que está equilibrada só numa perna, né? Ou seja, você é próspero só materialmente. Por isso que tem, inclusive, pessoas milionárias que se suicidam. Mas o problema não é do dinheiro, o problema não é da riqueza. É importante que você entenda isso. O importante é que a pessoa não amadureceu emocionalmente nem espiritualmente para gerenciar o dinheiro.